Olá, meus amigos, eu estou aqui de novo. Essa é a quinta tentativa de tentar gravar esse vídeo, para você ver como isso não é fácil. Mas nesse vídeo eu vou tratar do argumento cosmológico de Kalan, que é uma versão moderna do argumento aristotélico do primeiro mo movimento, que é um argumento que tenta provar a existência de Deus. O desafio agora é fazer isso sem matar vocês de tédio. O argumento se baseia no bom senso comum, certo? Afinal, todo mundo acredita na causa e efeito. O nome Calan vem dos estudiosos da época dourada do islamismo medieval. Nessa época, estudar a ciência, matemática, astronomia e Deus era parte de Calan, e eram considerados como uma obrigação divina. Daí as palavras álgebra, algarismos, destilação, álcool e estrelas como Altair, Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse, Araques, os fãs de Aduna entre muitos outros, até como a galáxia de Andrômeda. Foi realmente uma verdadeira era de ouro do Islã, mas aí veio o conflito entre a ciência e a religião, e eles tiveram que ser banidos. O argumento, entretanto, foi popularizado no ocidente pelo apologista William Lane Craig. Desde então, ele é um dos argumentos prediletos dos apologistas. O argumento tem como origem o argumento de Aristóteles do motor imóvel, ou o primeiro motor que se você seguir de trás para frente... Todo efeito supostamente tem uma causa, e se seguirmos corretamente esse efeito, chegaremos ao primeiro motor ou motor imóvel, que é o que Aristóteles acreditava serem os deuses. Ou você acha que Aristóteles era cristão? Mas esse argumento de Aristóteles, que estava errado em quase tudo que disse, tinha uma falha que levava à regressão infinita, ou seja, o céu. Nele existiam todas as coisas. Quem era o primeiro motor dos deuses? De Aristóteles tira-se a seguinte frase, eles continuam por toda a sua duração inalteráveis e sem modificações, vivendo o melhor e mais autossuficiente das suas vidas. Ora, como é que os deuses podem continuar... É, por toda a sua duração, inalteráveis e sem modificação, mas vivendo o melhor das suas vidas, o que dá a entender que a vida deles era finita. Então dentro do céu aristotélico não existia uma estabilidade, por mais que ele falasse que eles eram inalteráveis. Mas isso é um contrassenso, como os deuses são inalteráveis e sem modificações mas vivem o melhor e mais suficiente das suas vidas, sem a passagem do tempo. E entre eles, qual deles foi o primeiro motor? Aristóteles tenta comer o bolo e ficar com ele, dizendo que a vida dos deuses era sem modificações ou vivendo o melhor de suas vidas, ou seja, as suas vidas eram finitas, o tempo passava, mas ainda assim houve um primeiro motor imóvel. Não dá. São Tomás de Aquino e as suas cinco vi vias tentariam remediar a situação. O primeiro motor imóvel está à primeira vista, que se supõe a existência do movimento do universo. Porém, ele não se move por si mesmo, só podendo então se mover por um outro ser movido. Por que um ser? Assim, se retroagirmos ao infinito, não encontramos o... explicamos o movimento que sim, encontramos no primeiro motor, que move todos os outros. A primeira causa eficiente é a segunda via. Diz ao efeito que esse motor imóvel acarreta. A terceira via compara que os seres que poderiam ser ou não ser um motor imóvel. Graus de perfeição. A quarta via trata dos graus de perfeição, que em comparações constatadas, a partir do máximo, do ótimo, que na verdade contém o verdadeiro ser, ou mais ou menos diz referência ao máximo. Governo Supremo. Aqui ainda via fala da questão da ordem e da finalidade de que supera a inteligência do, e governa todas as coisas. Já que o mundo não parece ter ordem, dispondo-as de forma organizada e racionalmente. Que se evidencia com a intenção de, da existência de cada ser. Mas o argumento de Aquino esbarrava no mesmo problema, muito embora ele descarta os outros deuses, dizendo que o primeiro motor deveria ser e ainda não tem uma resposta adequada para ele. Por esse motor veio existir? porque ele era um ser? Ele também usa grau de perfeição, mas perfeição é um conceito relativo. Tipo, uma BMW pode ser perfeita para carregar pedras e levar sacos de areia. E é um total desastre sendo uma caminhonete a perfeita para a atividade. Então, esse é o máximo grau de perfeição, o que caiu nesse problema de relativismo. E o problema continua com outros atributos, como a eficiência de governo, onde ele diz que surgiram tais atributos e simplesmente assume que Deus os tem. É, o mundo não é necessariamente ordenado e racional. Muitas vezes a gente tem coisas no mundo que são totalmente desordenadas ou totalmente irracionais. Eu não estou aqui para, vindo para refutar Aristóteles ou Aquino, senão o vídeo ia ficar muito longo, mas os argumentos subsequentes foram criados para refutar os críticos dos argumentos anteriores. Quando Craig estava estudando os escritos do filósofo islâmico Al-Ghazali, ele encontrou esse argumento que lhe parecia brilhante. Para, segundo ele, resolver a fraqueza dos argumentos anteriores, Aquino, Leibniz, Samuel Clark, o argumento cosmológico de Kalan pode ser definido por Craig, segundo seu site Reasonable Faith. O link para a íntegra do vídeo está na descrição. The Origin of the Universe Have you ever asked yourself where the universe came from? Was there a beginning to the universe? Or does it just go back and back forever? Typically, naturalists have said that the universe is just eternal and uncaused, and that's all. But there are good reasons, both philosophical and scientific, to doubt that this is the case. Philosophically, the idea of an infinite past is very problematic. Think about it. If the universe never had a beginning, that means that the number of past events in the history of the universe is infinite. But the existence of an actually infinite number of things leads to metaphysical absurdities. To give one example, what is infinity minus infinity? Well, mathematically, you get self-contradictory answers. For example, if you had an infinite number of coins, numbered 1, 2, 3, and so on, to infinity, and I took away all the odd-numbered coins, how many coins would you have left? Well, you'd still have all the even-numbered coins, right? Or an infinity of coins. So infinity minus infinity is infinity. But now suppose instead that I took away all of the coins numbered greater than 3. Now how many coins would you have left? Well, just 3. So infinity minus infinity is 3. And yet in each case I took away an identical number of coins from an identical number of coins and came up with contradictory results. In fact, you can get any answer when you subtract infinity from infinity, from zero to infinity. And for that reason, inverse operations like subtraction and division are simply prohibited in transfinite arithmetic. But that convention doesn't apply to the real world. You can give away whatever coins you want. This shows, I think, that infinity is just a concept or an idea in your mind, not something that exists in reality. David Hilbert, who was perhaps the greatest mathematician of the 20th century, states, and I quote, the infinite is nowhere to be found in reality. It neither exists in nature nor provides a legitimate basis for rational thought. The role that remains for the infinite to play is solely that of an idea. But That entails that since past events are not just ideas in your mind but are real, the number of past events must be finite. Therefore, the series of past events can't go back and back forever. Rather, the universe must have begun to exist. This purely philosophical conclusion has been confirmed by remarkable discoveries in astronomy and astrophysics. In one of the most startling developments of modern science, we now have pretty strong evidence that the universe is not eternal in the past, but had an absolute beginning, a finite time ago. For all matter and energy, even physical space and time themselves, came into being at a point in the finite past. As the physicist PCW Davies says, The coming into being of the universe, as discussed in modern science, is not just a matter of imposing some sort of organization upon a previous incoherent state, but literally the coming into being of all physical things from nothing. Now, of course, alternative theories have been proposed over the years to try to avoid this absolute beginning. But none of these theories has commended itself to the majority of the scientific community. In fact, in the year 2003, three cosmologists, Arvind Bord, Alan Guth, and Alexander Vilenkin, were able to prove that any universe, which is on average in a state of cosmic expansion throughout its history, cannot be eternal in the past, but must have a past space-time boundary. This uh, theorem applies not only to the standard model but also to semi-classical quantum gravity models, inflationary models of the universe, and higher dimensional brain cosmologies. Vilenkin pulls no punches. He writes, it is said that an argument is what convinces reasonable men, and a proof is what it takes to convince even an unreasonable man. With the proof now in place, he says, cosmologists can no longer hide behind the possibility of a past eternal universe. There is no escape. They have to face the problem of a cosmic beginning," end quote. That problem was nicely captured by Anthony Kenny of Oxford University when he wrote, a proponent of the Big Bang Theory, at least if he is an atheist, must believe that the universe came from nothing and by nothing. But surely that doesn't make sense, for such a conclusion is, in the words of the philosopher of science Bernouf Königscheider, in head-on collision with the most successful ontological commitment in the history of science, namely the metaphysical principle that out of nothing, nothing comes. So Why does the universe exist instead of just nothing? Where did it come from? There must have been a cause which brought the universe into being. We can summarize the argument thus far as follows. Premise one, whatever begins to exist has a cause. Two, the universe began to exist. Three, therefore the universe has a cause. Repare que o, o silogismo em si é válido, apesar de eu questionar as premissas 1 e 2. Mas aí Craig segue, ele assume ser um ser atemporal que criou o universo pessoal. Isso simplesmente é uma falácia de não segue, não sequitur. Tipicamente os apologistas diziam que o um universo não pode ser criado do nada, ex nihilo. Mas põe Deus nessa categoria de exceção que sempre existiu. Mesmo que para ser um ser pensante e para que faça o primeiro movimento, ele tenha que estar no tempo. Ou seja, ele tem que ter a ideia de criar o um universo, agir sobre ela e depois criar a sua vontade. Mas essa ideia de criar o um universo não pode acontecer num ser eterno, pois no momento que ele tomasse uma decisão de criar, ele já estaria dentro do tempo. Entretanto, existem várias propostas que não requerem que o universo seja criado existência de deidades. Por exemplo, imagine uma caixa transparente, e essa caixa não contém nada. Você vai perguntar para as pessoas numa sala e falar, o que, que tem dentro dessa caixa? Nada. Mas ela está mesmo vazia? Claro que não. Ela possui ar e outras moléculas. Ainda assim, existe algo dentro dessa caixa. Então, se imaginamos que colocamos um compressor de ar e sugamos todas as moléculas de dentro, a caixa não tem nada? É claro que não. Ela tem espaço, tem gravidade, tem luz porque é transparente, raios cósmicos, mesmo que ela não fosse transparente, etc. Como se vê o nada filosófico, a ausência de coisa alguma no mundo real, gera uma série de respostas contraditórias. E quando muitos olham para a caixa vazia, eles achariam que a caixa não tem nada, que é a ausência de tudo. Isso leva a absurdos metafísicos, como imaginar que uma caixa sem parede, sem gravidade, sem raios cósmicos, sem neutrinos, isso é impossível. É muito diferente dizer que alguém comeu meu lanche e agora eu não tenho nada para comer, do que eu estou dizendo que minha mochila não tem nada, é, ela tem cadernos, tem lápis, etc, mas não tem nada porque o lanche não está mais lá. Esse nada filosófico aparentemente está restrito às nossas mentes e não algo que existe na realidade, assim como os infinitos. Como disse o físico Doris Krauss, a cosmologia produziu uma quantidade totalmente misteriosa, a energia do espaço vazio, sobre o qual não entendemos virtualmente nada, e esses físicos de partículas têm revelado extraordinárias descobertas. Isso implica que aquilo que nós tínhamos como espaço vazio ou nada, partículas quânticas virtuais que aparecem e se aniquilam, deixando o total igual a zero. Essa é uma conclusão puramente física e não teórica. Existe um experimento que se pode fazer para medir isso. Ao aproximar duas placas de metal a distâncias quânticas, as partículas virtuais continuam borbulhando, às vezes uma dentro da placa e outra fora da placa, gerando uma força mensurável que empurra as placas ainda mais próxima. Esse é chamado o efeito Casimir, que foi testado inúmeras vezes. Eu não acredito que os filósofos vão poder apontar para algo real que seja verdadeiramente nada. Porque se eles conseguirem apontar para esse nada, esse nada é alguma coisa, o que é um total absurdo, tal qual apontar realmente para o infinito. Lawrence Krauss escreveu um livro chamado O Universo que Veio do Nada. Nele, ele imagina um nada no qual ele argumenta justamente que as flutuações quânticas de vez em quando criam as partículas reais, como no caso do efeito Casimir ou da radiação Hawking, que foram se acumulando durante as eras, até que essas partículas foram suficientemente numerosas para dar origem ao Big Bang. Se você considera o vazio de Krauss nada, então o universo ex nihilo, criado no nada, é possível. Mas nenhuma teoria alcançou um consenso na comunidade científica. Assim como um filósofo pode apontar para o nada que existe, se ele existe, ele não é nada. Eu tenho meu próprio argumento cosmológico que pode ser resumido assim, nada pode criar o universo, Deus criou o universo do nada, logo Deus é nada. Eu ainda diria que ele não existe, porque se o nada filosófico não existe. Eu não sei se Krauss está correto, não sou cosmologista ou físico de partículas. We can summarize the argument thus far as follows. Premise one, whatever begins to exist has a cause. 2 the universe began to exist, three, therefore the universe has a cause. Given the truth of the two premises, the conclusion necessarily follows. Now what sort of cause is this? Well from the very nature of the case, this cause must be an uncaused, changeless, timeless, and immaterial being which created the universe. It must be uncaused, because we've seen there cannot be an infinite regress of causes. So we must come to an absolutely first uncaused cause. It must be timeless, and therefore changeless, at least without the universe, because it created time. Because it also created space, it must transcend space as well, and therefore be immaterial, not physical. Moreover, I would argue this cause must also plausibly be personal. For ask yourself, how else could a timeless cause give rise to a temporal effect with a beginning? Mesmo que concorde com as premissas do argumento cosmológico de Callan, o máximo que eu posso concluir é que o universo teve uma causa. Horas. essa causa é desconhecida, eu posso dizer que fadas causaram o nosso universo ou foi o universo causado por um outro multiverso que teria se chocado com esse? O multiverso seria eterno e existiria num plano atemporal. Não que eu defenda essa posição, mas ela é igualmente válida, já que os argumentos de Deus também não seguem as premissas. Tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Portanto, o universo teve uma causa. Onde está Deus nesse argumento? Creio que vai ao ridículo de imaginar que um homem eternamente parado, um zumbi, penso eu, que, após a eternidade que ele alegou ser impossível, se levanta da sua condição e, através do seu livre-arbítrio, presto. Sério? The only way for the cause to be timeless, and for its effect to begin a finite time ago, is for the cause to be a personal agent endowed with freedom of the will, and who therefore has the ability to spontaneously create a new effect without any antecedent determining conditions. For example, a man who has been sitting from eternity could freely will to stand up, and thus we would have an effect with a beginning arise from an eternal cause. <laughs> Por isso que Craig, em sua primeira premissa, tenta blindar Deus, dizendo que tudo que começa a existir tem uma causa. E Deus seria exceção a essa regra, porque, segundo ele, Deus não começa a existir. Conveniente, não. É igual o zumbi eterno do argumento dele. Para Craig, a causa que causou o universo é a única exceção porque ela não começou a existir. Mas se Deus era eterno, ele estaria em um estado atemporal e num momento em que ele não existiria no universo, para o momento que ele criou o universo. Deus teria que tomar a decisão de criar o universo, que é impossível, se ele está numa mente atemporal, porque exige a mudança de um estado para outro, imutável e perfeito. Nesse caso, Deus não pode tomar a decisão, porque se Deus fosse perfeito antes de criar o universo, ele, teria, ele não teria necessidade de fazê-lo. Logo, o que motivou a Deus a mudar de estado e criar o Universo? Craig que cai no mesmo problema, afinal, se Deus existe, Ele teve uma causa. Dizer que Ele é exceção à regra é um apelo a um caso especial. Ou seja, Deus criou, mudou de estado, sem o Universo para com o Universo, mas Ele é atemporal, incausado, que é uma teoria que impediria tomar uma ação no tempo. Como um ser atemporal toma uma decisão temporal? Mais tarde ainda, Deus fala com Moisés, Noé e finalmente se transforma em Jesus. Essas são as ações de um ser que entrou no tempo e age sobre os acontecimentos dentro de um espaço temporal. E se você acredita em paraíso e vida eterna ao lado de Deus, você obviamente está colocando Deus como sendo um ser existente no tempo. Por isso, eu não acredito que a primeira premissa seja verdadeira, porque ela é uma forma de blindar Deus da regressão infinita. Mas sei lá, eu posso dizer que o multiverso nunca começou a existir e que, portanto, ele não precisa de uma causa. Mas se é para especular, vamos especular. Deus atemporal não cola, nem, nem com Superbonder. E aí estamos voltando ao problema da regressão infinita. Mas os cientistas não defendem o Big Bang e que ele teria criado o tempo e espaço? Sim, defendem. Essa, essa é a segunda premissa. O universo começou a existir. O problema é que os cientistas conseguem chegar a um tempo de 1 vezes 10 elevado a menos 44 segundos, mas não a zero. E quando chega em zero, as equações perdem o sentido e os infinitos resultam para todos os lados. E como vocês sabem, infinitos na matemática não são bons. A mecânica quântica, que é uma das mais bem comprovadas teorias científicas, diz que não se pode pegar uma régua e seguir dividindo ela até o meio. Por exemplo, imagina uma régua de 30 centímetros que se divide em dois e aí ela chega em 15 centímetros. Aí se divide em 2,5 e meio, de novo ela chega em 7,5 centímetros. Se divide de novo e ela vai assim sendo sucessivamente dividida até chegar ao infinito. Você não consegue fazer isso, porque a distância Planck impede você de fazer isso. Senão você nunca conseguiria chegar a zero. No, ou ao lugar algum, pois supostamente existiriam infinitos pontos entre a origem e o destino. Se você procurar pela internet, você vai encontrar 17 diferentes hipóteses de cientistas que defendem esse ou aquele modelo que veio antes do Big Bang. Mas além dos cálculos, eles não têm como conseguir evidências fora do nosso universo, ou além do universo observável. Muitas respostas científicas a essa altura são especulação, e tentam responder essa pergunta, uma delas é a teoria M que os universos seriam branas para encurtar de membrana e que oscilariam e chocariam umas com as outras, gerando vários universos. Apesar de não existir nenhuma evidência disso, exceto cálculos dos cientistas, isso geraria uma entidade atemporal que existiria em outro espaço-tempo, causando vários universos. Não haveria necessidade de um ser, mas ninguém tem ideia de como essas branas foram causadas. A teoria N tem seus seguidores, mas ela exige a existência do multiverso e talvez o tempo seja diferente nele ou até mesmo não exista, mas na verdade não sabemos. Segundo Richard Feynman, ele diz, eu não tenho medo em não saber, isso não me mete medo. Não. Outra hipótese é que em alguns anos Google, esse número 1 seguido de 100 zeros, seja elevado a um Google, e é um número quase tão grande quanto infinito, mas está longe dele, e nesse momento o universo sofreria a morte fria. Sim, o Google queria usar esse nome, mas devido um erro de ortografia, acabamos com a palavra Google. O universo talvez morra na morte chamada morte fria do universo, onde tudo mesmo, até os buracos negros, ficariam evaporando e sumiriam. O universo sem partículas ficaria só na espuma quântica. Sem moléculas para medir o tempo e o espaço, o tempo e o espaço seriam um nada real, todos dentro de uma pequena caixa. E isso seria um novo recomeço, pois todos os pontos do universo seriam um só. E esse universo daria origem a um novo universo. O problema é que isso me faz cansar a cabeça. Mas assim, a regressão infinita seria resolvida e um, um relógio voltando sempre a zero. E depois de um novo Google de anos, um novo Big Bang teria início. Mas as evidências estão em só em cálculos de alguns cientistas, sem nenhuma evidência tangível, exceto o efeito Casimir. Assim, o universo recomeçaria a cada um zilhão de anos, e depois o relógio voltaria a zero. E a cada 11 milhão de anos, ele recomeçaria novamente. E o primeiro universo seria igual ao último em termos de não termos as partículas, mas só a espuma quântica. Lembrando que essa espuma quântica seria o próprio vácuo do espaço, o que alguns tendem a chamar de nada. A criação é ex nihilo, do nada. Sejam essas hipóteses reais ou não, o fato é que conseguimos pensar em possíveis soluções para o que veio antes do Big Bang, sem ter que invocar seres inteligentes, perfeitos e poderosos. Só com mais estudos talvez tenhamos as respostas para essas perguntas, ou talvez nunca saibamos. O Teorema Borde gut Kim é citado frequentemente por Craig como uma prova definitiva de que o universo teria um começo. E a resposta de Sean Carroll no debate foi impagável. A few days ago, there was a debate between Sean Carroll and William Lane Craig that I think is the greatest Craig debate I've ever seen. What I like most about it was that Sean Carroll, who is a physicist, was actually knowledgeable enough to tell Craig that pretty much everything he says about physics is wrong. So this video is basically just going to show the highlights of that debate. These were all of my favorite parts. The whole thing is over two hours long, so this is a little bit of a TLDW. Craig, of course, starts with the Kalam argument, the first premise of which is everything which begins to exist has a cause. And Sean Carroll pointed out that the problem with this premise is that it is false. There's almost no explanation or justification given for this premise in Dr. Craig's presentation. But there's a bigger problem with it, which is that it is not even false. The real problem is that these are not the right vocabulary words to be using when we discuss fundamental physics and cosmology. This kind of Aristotelian analysis of causation was cutting edge stuff 2,500 years ago. Today, we know better. Our metaphysics must follow our physics. That's what the word metaphysics means. And modern physics, you open a quantum field theory textbook or a general relativity textbook, you will not find the words transcendent cause anywhere. Of course, Craig's response was predictably incredulous. Honestly, I'm, I'm quite astonished that he would think the universe can literally pop into being out of nothing. And Carroll responds appropriately. He said he was astonished that I refuse to accept the fact that things need causes to happen, to which I can only quote David Lewis. I do not know how to refute an incredulous stare. The second premise of the Kalam argument is that the universe began to exist. And Craig often cites the Borde-Guth-Vilenkin theorem as saying that whatever model of the universe you use, they all must have a beginning. I've often said that this is a misinterpretation of that theorem, but finally a physicist sets Craig straight on that issue. So I'd like to talk about the Borde-Guth-Vilenkin theorem since Dr. Craig emphasizes it, and the rough translation is that in some universes, not all, the space-time description that we have as a classical space-time breaks down at some point in the past. Where Dr. Craig says that the guth vilenkin theorem implies the universe had a beginning, that is false. That is not what it says. What it says is that our ability to describe the universe classically, that is to say not including the effects of quantum mechanics, gives out. Craig, of course, doesn't accept this, but what Carroll does later is fucking priceless. In case you don't trust me, I happen to have Alan Guth right here, one of the authors of the Borde Guth-Vilenkin Theorem. Alan, what do you say? He says, I don't know whether the universe had a beginning. I suspect the universe didn't have a beginning. It's very likely eternal, but nobody knows. Now how in the world can the author of the bordaguth vilenkin theorem say the universe is probably eternal for the reasons I've already told you? The theorem is only about classical descriptions of the universe, not about the universe itself. Claro que Craig ficou furioso com isso e escreveu um e-mail para o William King, e ele lhe uma resposta mais ou menos, onde ele afirma que o argumento parte de certas pressuposições. Mas causa e efeito são bases de todas as teorias da ciência e para interpretar o mundo natural, Entretanto, na mecânica quântica, que é base para computadores, smartphones, GPS e toda a vida moderna, ele tende a desafiar o senso comum. Então, sabemos de pelo menos dois eventos naturais que aparentemente não são causados, mesmo que isso vá de encontro ao bom senso. E como o universo existiu por um breve momento nas escalas quânticas, e isso é comprovado pela radiação cósmica de fundo, veja meu vídeo, não é preciso ter fé para acreditar no Big Bang temos que o universo pode ter surgido de uma flutuação quântica qualquer, ou outra bizarrice da mecânica quântica, Incausada. A verdade é, não podemos afirmar que o universo teve uma causa, pois a criação de um universo é um evento para nós, Tão incomum, que seria arrogante da nossa parte pressupor que houve mesmo uma causa. Em resumo, o argumento cosmológico de Kalan não tem nem a primeira premissa garantida e nem a segunda. E mesmo se eu aceitasse as premissas, eu não poderia chegar a Deus ou a Jesus. Lembre-se, o argumento originalmente foi concebido para provar o Alá e o Islã, e por isso o argumento só conclui que o universo teve uma causa. Assumir então que Deus foi essa causa, e é é ainda mais o Deus cristão, são um pulo gigantesco a qual as premissas não suportam. Obrigado por assistir. Se você gostou, já sabe, né? Dê um like, comente e se inscreva no canal. Se você não gostou, dê um dislike, comente e diga por que meu argumento não se sustenta. Eu preciso dizer uma coisa muito importante antes de ir. Meu nome não é Enéas. Espero vê-los em breve.